Hello! Mais um vídeo em que vamos analisar um ano antes e um ano depois para um negócio e para as ações desse negócio. Neste caso trata-se da Meta Platforms. Eu sei que tu gostas deste conteúdo, por isso vamos a isso, vamos analisar a Meta Platforms. Dá um ano para cá. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação?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 Um ano atrás eu fiz um vídeo que se intitulava mesmo de meta, risco ou oportunidade porque demonstrava que as ações a cerca de 200 dólares estavam a oferecer uma potencial oportunidade interessante para um negócio que está aí num dupólio total no que toca à publicidade online e que por isso tinha muitas vantagens competitivas interessantes para quem quisesse estar atento. Um ano passou, por isso vamos lá ver onde é que as ações estão, para onde é que as ações foram, para onde é que não foram e, sobretudo, o negócio, se está em linha com o que temos vindo a ver, ou não? Vamos a isso. Começamos pelas ações. Quando eu gravei o vídeo, hoje aqui em abril, as ações andavam nos 218. Talvez tenha sido logo aqui a 19 de abril, agora não sei exatamente. Mas andavam perto disso, do valor de 218. E de lá para cá, as ações praticamente não foram a lado nenhum. Elas estão a 213 euros aos dias de hoje. Por isso uma evolução de zero ao longo deste ano. No entanto, no entanto, quando nós vemos isto, o que é que acontece? As ações foram caindo, passaram-se aqui uns seis meses desde que gravei e as ações colapsaram 59%. E na altura, nesta altura, alguns aqui em novembro também, eu fiz um outro vídeo uh, em que falava precisamente do facto de uh, a Meta Platform a oferecer uma oportunidade tremenda e inclusive na altura intitulei leio de uh, Meta Platforms é desta que vamos para zero, porque parecia ser mesmo isso que os investidores estavam a precificar. É surreal que as ações tenham caído 58% desde que gravei o primeiro vídeo em Abril de 2022 até Novembro de 2022, e mesmo se formos ver aqui, desde o seu último máximo até ali aquele até ali mínimo, as ações caíram uns impressionantes 76%. Para um negócio que está num duopólio no que toca à publicidade online, só a par da Google, embora, ou da Alphabet, que há da mãe da Google e da YouTube, embora agora também haja a Amazon que, uh, a investir bastante neste segmento de publicidade online e a comer alguma cota de mercado, por isso podemos dizer que se calhar teremos aqui um tripólio uh, no, no, no, curto, no curto espaço de tempo. De qualquer das formas, ao longo de 5 anos as ações subiram um 30% e all time ok 459% em 10 anos, Nada mal, ok? Agora, como é lógico, os investidores tiveram que aguentar várias vezes com quedas de 40%, aqui uns 30%, depois aqui uns 75%, mesmo lá atrás, no início, enfim, 50 e tal por cento. Então o que é que mudou afinal no negócio de um ano para cá que fez as ações colapsar mais de 50% em seis meses e depois fê-las subir, ok, que eh, faltou mostrar essa componente subir uns 140% praticamente, ok? Desde novembro até abril de 2023. Abril de 2022, uh, Novembro de 2022 até abril de 2023, mais de 140%. Então o que é que mudou aqui no negócio? Vamos ver a última apresentação aos investidores que reporta os resultados anuais e trimestrais, uh, uh, por isso anuais referentes a 2022, trimestrais referentes ao quarto trimestre de 2022, e o que eu vejo é que desde que gravei o outro vídeo até agora, efetivamente as receitas caíram ligeiramente, dos 32.6 bilhões para 31.2 bilhões, mas nem todas as geografias tiveram assim tão mal. Se olharmos para a geografia mais importante para a meta Platforms as receitas praticamente mantiveram-se constantes nos 15 bilhões, quando o ano impacto foi maior foi na Europa, sem dúvida alguma, com as receitas a cair 1.2 bilhões de um ano para o outro. Okay? Por isso, sem dúvida alguma, com o primeiro trimestre do ano passado a trazer uma guerra na Europa, como já não víamos há décadas, de repente houve algum medo por parte do, dos comerciantes, dos empresários que estavam a fazer publicidades, e isso afetou aqui ligeiramente no curto prazo, as receitas da empresa nesta geografia. De resto, as outras geografias mantiveram-se praticamente constantes, menos de 200 milhões de dólares na região da Ásia pacífico e, na verdade, no resto do mundo, ou seja, aqui a região Médio Oriente, África, etc., na verdade, as receitas até subiram uns um, um 100 milhões. Quando olhamos para os segmentos, os vários segmentos da empresa, o que é que nós vemos? É que continua a ser a família de apps que traz a maior parte das receitas. Não, não é o Reality Labs, não é parte do metaverso onde todos os mídias estão focados e onde a maior parte dos investidores estão focados, completamente errado, porque, como vês, é uma migalha autêntica face àquilo em que a empresa efetivamente continua a imprimir dinheiro, a trazer receitas como se não houvesse amanhã. 31 bilhões na família de apps, é absolutamente impressionante. E é aqui que o negócio principal reside com os serviços de advertising, por isso de anúncios online, de publicidade online, é aqui que está o, o grande molde da empresa, a grande vantagem competitiva da empresa, como já tenho dito nas outras análises. Quando olhamos para o lucro operacional, então ainda vemos mais essa realidade. O lucro operacional aqui da, da empresa é sobretudo na família de apes e uh, é verdade que de há um ano para cá, efetivamente as receitas contraíram aqui consideravelmente por isso há aqui alguma preocupação no curto prazo quanto ao negócio, mas lembra-te, também 2021 foi um ano absolutamente extraordinário em termos de dinheiro abundante em todo o lado, em praticamente todo o mundo, e por isso é normal que tenha tido um crescimento tremendo face a 2019 e 2020, e depois esse crescimento amainou em 2022, e agora continua o seu caminho ascendente, certamente, ao longo da próxima década. Seja como for, as margens operacionais eh, diminuíram no último ano, não há que negar, aqui é a margem operacional do quarto trimestre de 2021 andava nos 37%, agora anda nos 20%, os últimos dois trimestres a margem operacional nos 20% revela que, a empresa tornou-se menos eficiente, ok? No curto prazo tornou-se menos eficiente. Despesas relacionadas com a porcentagem de uh, receitas, uh, ok? As despesas têm vindo a um, aumentar, continuam a aumentar, mas sobretudo onde aumentaram mais e que pode ser algo preocupante é aqui nos custos sobre as receitas, ou seja a inflação a fazer moça também na, nas próprias receitas da empresa, mas aqui também na parte de Research and Development, por isso na investigação e desenvolvimento, e aqui parece-me ótimo ver que a empresa ao longo do último ano, como tu vês, aumentou estas despesas em investigação e desenvolvimento de novos produtos dos 21%, andava aqui na média de 20%, 21%, 22%, para 28%, 30%, 33%, 30%, por cento. Por isso, bom ver que a empresa não está a dormir no pódio, não, está, não se senta no trono à espera que a impressora continue a imprimir dinheiro e sim está a investir na, no seu crescimento, na sua inovação. Isso é ótimo ver. Agora, a dura realidade é esta, que os investidores não gostam, o lucro líquido diminuiu bastante, uns quase 60% ao longo do último ano. Porque, Porque a empresa tem vindo a investir mais no seu crescimento, como vimos, mais em investigação e desenvolvimento de novos produtos, a investir em novas áreas do negócio, a investir sobretudo na área de negócio número 1, um, que continua a ser a sua publicidade online, por isso em mecanismos de inteligência artificial que melhorem ainda mais a experiência do utilizador e isso, claro, traz alguns custos acrescidos no curto prazo para que a empresa possa continuar a crescer daí para frente no longo prazo. Por isso, para mim, está tudo bem quando tem foco no longo prazo de ver um ano ou dois com os lucros a serem esmagados por uma boa causa que é o crescimento da empresa no longo prazo. É isso que me interessa quando a investir em empresas excepcionais é o seu longo prazo, a marimbar o que é que ela faz no espaço de um ano. Mas lógico os lucros por ação também colapsaram para metade, os investidores não gostaram disto e, uh, e castigaram as ações respectivamente. A pergunta que se põe é, então, o negócio principal deixou de crescer ou continua bem? Como é que estamos? Okay? E quando nós olhamos para aqui, vemos que a família... Que... Os DAPs, que é os Family Daily Active Peoples, é, é, que é medido em bilhões de pessoas, no caso de famílias, que estão ativas diariamente nas plataformas do Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc., nós vemos que a empresa continua a crescer. É lógico que já não tenho o crescimento de outrora, não tenho o crescimento de há uma década atrás, nem estaria eu à espera disso. Seja como for, 2.96 bilhões de famílias estão ativas diariamente nas redes da Meta Platforms. Isso quer dizer que quem esteja a fazer publicidades continua com um potencial mercado de quase 3 bilhões de pessoas que pode uh, atingir. É lógico que não vamos atingir essas pessoas todas com as nossas publicidades, nem é esse o objetivo, porque não, não queremos estar a falar para todos, certamente não têm os 3 bilhões, não têm os mesmos gostos, seja como for, está aqui o crescimento da empresa. A mesma situação é visível nos Family Monthly Active People, nos chamados MAP, que mede aqui, as uh, famílias ativas, mais numa base mensal em vez de diária. São 3,74 bilhões de pessoas, ou 3 bilhões e 740 milhões de pessoas em todo o mundo, por isso o crescimento, como vês, continua em grande. Quando vemos as receitas por família, aqui sim as coisas tremeram um bocadinho no, no último ano. Se há um ano atrás, quando fizemos a primeira análise, estavam em 9.39 dólares uh, receita por, uh, por família, agora aqui está nos 8.63, um ano depois, de qualquer forma um crescimento, ainda que quase anémico, em relação ao quarto trimestre de 2020. Ou seja, o facto de dizer que as empresas estão em crescimento, não estou à espera que esse crescimento seja linear e sim feito de altos e baixos. Quando olhamos aqui para os utilizadores ativos diários no Facebook, também continuamos a ver crescimento, crescimento, crescimento. Claro que nem todas as geografias apresentam o maior dos crescimentos, a Europa até está ligeiramente abaixo do que estava um ano atrás, no entanto a região asiática cresceu consideravelmente, como também o resto do mundo quando olhamos para os utilizadores ativos mensalmente no Facebook, voltamos a ver crescimento, estamos sem dúvida alguma acima de um ano antes, estamos na verdade em recortes em termos de utilizadores ativos mensais nas plataformas da meta que permitem que a empresa entregue publicidades a estas pessoas, publicidades essas são realizadas por empresários, por empresas que, que precisam de publicitar os seus produtos e serviços, e como é lógico, essas empresas pagam uma comissão à meta-platforms e é assim que se faz rios de dinheiro. Quando olhamos aqui para o revenue, para as receitas por utilizador por várias geografias, os Estados Unidos continuam absolutamente fortíssimos a gerar quase 59 dólares, de receitas por utilizador, o que é, é surreal, ok? É melhor do que qualquer uma das outras geografias, a Europa vem em segundo lugar com uns 17.29 dólares, a região asiática 4.61 e o resto do mundo 3.52. Podemos dizer que o resto do mundo apresentou crescimento faça um ano atrás, todas as outras geografias vemos que as receitas por utilizador até baixaram ligeiramente desde que fiz o último, o último vídeo agora o é que se vê se realmente o negócio está assim tão mal ou se é algo de curto prazo e se a realidade no longo prazo é diferente, também tem a ver com a geração de free cash flow e repara uma coisa no terceiro trimestre de 2022 a empresa gerou apenas 173 milhões de free cash flow por isso aquele dinheiro que Sobra depois de pagarmos todas as despesas, depois de pagarmos aos fornecedores, depois de investirmos no crescimento do negócio, de investirmos na manutenção do negócio, nos nossos fábricos, nos nossos escritórios, seja o que for, pagar funcionários, pagar tudo isto, tudo e mais alguma coisa. O que é que sobra de dinheirinho para recomprar ações, para eventualmente distribuir dividendos ou para adquirir outros negócios? Ou ainda, se quisermos, também abater a dívida, caso seja esse o caso 163 milhões de dólares de free cash flow não é absolutamente nada para uma empresa que nos tenha habituado a gerar aqui entre os 7 8 bilhões de dólares num ano absolutamente extraordinário como 2021 chegou a trazer 12.5 bilhões mas eu diria que em média ao longo dos últimos trimestres nos últimos dois anos a média anda aqui nos 8 bilhões de dólares aproximadamente mas 163 milhões não é nada e coincide precisamente com este pico de pessimismo nas ações. Quando isso aconteceu, repara que uh, a empresa ainda colapsou mais em bolsa no, nos dias dos resultados e, e por isso a seguir a estes resultados ainda colapsou mais uns 35% e os investidores começaram a duvidar que a empresa uh, estivesse a manter o seu rumo e pelo contrário pudesse estar-se a desvirtuar completamente porque acham que todo este dinheiro foi investido na, na setorial de, do metaverso. Nada mais longe da verdade porque na conferência de imprensa quem, quem ouvir a confer, as conferências de imprensa ou quem ler o, as transcrições do que é dito lá vai perceber a mensagem da administração de onde é que está a ser feita a maior parte deste investimento. E isso também está, está nos relatórios. Okay? A maior parte do investimento está no segmento de inteligência artificial, sim, mas para suporte à publicidade. Sobretudo aqui na questão dos Reels, eles têm investido muito, muito na parte dos Reels do Instagram. E que agora não é por acaso também que eu estou a procurar fazer um maior esforço, um maior investimento da minha parte também neste segmento dos Reels lá no Instagram, por isso se, se segues no, no Instagram vais começar a ver cada vez mais Reels legendados, que é muito interessante, e por isso ainda não segues quem à é espera, ok? Vai lá e segue a nossa página todos os dias, nós publicamos conteúdo de grande valor. Para ti. E, e a empresa no quarto trimestre acalmou um bocadinho os seus investimentos e com isso girou mais free cash flow, 5,3 bilhões praticamente. Isto animou os investidores que de repente começaram a catapultar as ações por aí acima. Ok? No, só em novembro elas subiram os 30% e, e por isso, depois de anúncios de, de resultados, na verdade uh, as ações começaram a subir por aí fora, ok? Agora o, a questão é, é apenas e só que o, aqui se diz bem, ok? Desde os resultados mais uns 25% de subida, mas mesmo antes dos resultados a subida já estava a fazer mais 60%. Porquê? Porque havia comunicações nesse sentido. E por isso está visto aqui esta parte como tu podes ver o negócio não mudou assim tão substancialmente ao longo deste ano que possa justificar num momento uma queda de 70% e no outro uma subida de 140% isto faz com que o negócio esteja as ações estejam praticamente na mesma ao longo do último ano eu cá tive a oportunidade para estar a investir em as ações iam caindo, infelizmente não consegui encontrar -me mesmo ali no fundo, fundo, fundo, ali perto dos 90 dólares, mas está tudo bem, cheguei a fazer reforços nos 99 dólares, o que também é muito, muito interessante quando as ações estão novamente nos 200. Por isso, uma posição que estava a ocupar cerca de 7, 8% do meu portfólio, de repente está agora a ocupar cerca de 15% do meu portfólio. O que é que eu, pessoalmente, pretendo fazer com as ações do Facebook? Absolutamente nada, <risos> ok? Vou-me sentar em cima das mãos, vou continuar a investir neste negócio, é um negócio que eu compreendo, traz para a frente, sou consumidor dos seus serviços, quando tenho que fazer publicidade, é uma tremenda, tremenda ferramenta para quem está interessado em fazer publicidade e chegar às pessoas certas, não há outra ferramenta de publicidade uh, que não a online, como Facebook e Google e YouTube, que consiga este nível de detalhe que, este, que estas três plataformas conseguem e por isso, volto a dizer, estamos num oligopólio em termos de publicidade online. Quem compreende o negócio também compreende que as ações vão continuar a subir por aí fora enquanto o negócio prosperar é lógico que no curto prazo vai haver altos e baixos. Eu não espero linearidade nos meus investimentos, mas espero sim estar focado nos fundamentais da empresa, focado na geração de dinheiro da empresa, e claramente aqui a Meta Platforms é uma impressora de dinheiro, focado na administração de qualidade e claramente aqui a administração tem muito os seus interesses alinhados conosco pequenos acionistas. É isto que eu procuro nos meus investimentos, e espero que também estejas a fazer. Como sempre, já sabes, não é aconselhamento financeiro, não é aconselhamento ou recomendação de investimento, de compra, venda ou manutenção de títulos, faz sempre a tua própria análise, porque eu posso estar errado, seja no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, e para além disso, não sou consultor financeiro, não posso providenciar essa, essa conselharia financeira, e tens mesmo de fazer o teu trabalho de casa. Só assim é que vais compreender a fundo o negócio, só assim é que vais compreender a tua exposição a este investimento algum tempo, ok? diga-me aqui nos comentários se gostaste deste conteúdo, o que é que tu também achas aqui da Meta Platforms, é, é um investimento para manter a longo prazo ou achas que eu estou errado? Diz-me aí também nos comentários, está bem, estamos sempre abertos a comentários que não sejam baiting, que sejam bem construtivos. Um forte, fortíssimo abraço lucrativo, bons investimentos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.